Oi pessoal, aqui é o Gabriel. E aí pessoal, aqui é o Rodrigo do canal Nerd ao Seja Sejam bem-vindos ao canal, e hoje eu vou continuar a minha série de Pokémon Lite Platino. Estamos já no episódio 4. Vejo os episódios da série, também veja a série do Rodrigo de Pokémon Red. Que está... Épica também. ele já bateu o primeiro ginásio. E hoje cara, o que, que tu vai fazer? Hoje eu vou conseguir, se eu conseguir chegar na outra cidade a tempo... Eu vou batalhar com o primeiro ginásio também Aqui começando exatamente onde eu parei, que eu peguei o Pichu Se não me engano ele ainda tá no meu time Sim, eu vou devolver ele E vou recuperar o meu Charmeleon Que evolui do Charmander no último, no último episódio Lembrando que eu estou sem Pokébolas Opa, ah tá, esqueci de botar o áudio do jogo Mancada Sabia que eu tava sendo falta de alguma coisa No não, não temos o sapato para correr, então vai estar muito lento aqui. O início, esses primeiros episódios estão meio lento porque não tá dando para correr, né? Mas assim que conseguir a bota de corrida, só acaba. Ou a bicicleta. É, a bicicleta. Aqui é o velho e bom PC. É... esquece uhum. tá né tá né aqui não tem muito o que falar já sabendo que todos a gente posta vídeo semanalmente ou quinzenalmente mas como a gente tá adiantando muito o vídeo com certeza vai sair a gente já tá saindo vídeo pra pelo menos um mês já é. tem vídeo pra caramba Exato. Aqui não temos o surf, né? Então não tem como a gente atravessar esse laguinho aqui nadando. Só lembrando que o link para download do jogo e do emulador vai estar na descrição do primeiro vídeo. Que eu não vou repetir o link para a descrição em todos os vídeos, né? Senão eu vou ficar ocupando muito tempo de vocês. Sim. Galera, nossas redes sociais também vão estar na descrição. Sim. Já temos o Twitter do canal. E o perfil do Facebook, tanto meu quanto do Rodrigo. Aqui já vamos ter uma batalha, então... Tem que tirar o áudio do jogo e acelerar. Na verdade nem é que tenha, né? Porque a gente quer mesmo. Porque... É. esqueci de restaurar o meu Charmille. Enfim, qualquer coisa que já... a... Toda vez que a gente tiver que tirar o áudio do jogo, eu vou colocar alguma musiquinha de fundo aí pra vocês. Sim, mas só pra não ficar aquele negócio chato mesmo. É, de vocês só ficarem escutando a nossa voz. Aqui achamos outro Pidge Gay. E enfim, ali vamos ter, se não me engano, o Max Potion. Ah não, uma super post. Galera, nesse exato momento eu estou editando o terceiro episódio da série de Pokémon Fire Red. Então por que não vai falar muito? Esse daqui é o Red, que é o do Pokémon Fire Red, que é muito legal de ter aparecido aqui. Imagina que é o. Aqui ele nos dá uma TM, e nos dá a Butt aqui. E aqui temos o nosso grande lindo pote de XP, chamado Buggy Cat. Cara, os bug catchers, pra quem não sabe, são os, os caras que eles pegam insetos. Tipo, é, Katerpi, e só insetos. Tipo o Caterpie, o É. outro exemplo aí. O Metapod. Metapod, Kakuna. Combi também. Sim. Subimos mais um level. Se continuar esse ritmo, já vamos ter uma Charizard. Ah, tem que filmar outra bola. Agora eu vou ter... Acho que era só, né, cara, aqui no... No Pokémon de platino. É tão fácil pegar o Trabol, né? Sim. Nem pra ser, Nem passei igual com o Utraball também. Pra quem não sabe, a. Trabol é a terceira. Não, é. É a segunda melhor Pokébola. É, a melhor é a Monster. Exato. O Dragon vai ter tá que voltar no centro Pokémon, então vai ter um pequeno corte aqui, já que eu vou ter que restaurar Isso. o. Os pontos pra atacar o... Vamos usar os ataques. Tem uma bugada aqui. Perdi aqui. Cortou? Que droga. <risos> Se eu vencer desses Xinx, meu amigo, não. Enfim, aqui voltamos dentro do Pokémon, né? Tem que voltar de novo, fazer tudo aquilo. Opa, achei o meu Shinx aqui, que é o pokémon elétrico que eu vou usar no meu time. Eu vou tentar passar outra ball nele, já que é o último pokémon que eu vou capturar mesmo. O resto eu vou de ganhar. Depois em off eu farmo ele pra... pra não ter que ficar farmando aqui, né? Cara, engraçado, ganha pokémon, né? Sim. Isso acontece algumas vezes, mas na maioria das vezes tem que trocar também. Eu vou evitar capturar o máximo de Pokémon possíveis para a futura série para a futura série de Pokémon de combate Pokédex, né? Aqui temos que música aprendeu raiva, eu vou tirar o rugido. Durante a batalha não tem muita coisa para te falar, né? Já que só a batalha mesmo com detonado nela mas eu sempre vou tentar puxar assunto aqui já vou voltar pra de normal vou trazer o áudio do jogo Aí, essa daqui é a líder do ginásio da próxima cidade que é do ginásio do tipo grama ou seja, basicamente eu com certeza vou evoluir o meu Charmeleon lá ou pelo menos chegar perto do level 30 Galera, é, tem futuras séries aí no canal também Se você quiser, a gente vai fazer... Spoilers! <risos> a gente vai fazer séries de comentários de vídeos Também vamos fazer séries de... De... A gente vai fazer uma série de Primeiro Contato com jogos. É, pra falar a verdade acho que elas vai ter saído depois desse vídeo. É, exato. É, também vai fazer a série de falar sobre os status de pokémons e tal, e, e tipagem. E assim vai. Explicando também várias coisas. Aqui chegamos na, na primeira floresta do jogo, que é a floresta de Inori, ou Inori. sei lá como é que se fala. Aqui tem várias combis se você quiser capturar elas, mas não considero um pokémon bom. E basicamente aqui vai ter muito Pokémon do tipo inseto. Ou seja, se você quiser formar o seu Charmander ou Charmeleon, que provavelmente já vai ter evoluído, e aqui vai ser o lugar. Não falei super efetivo, né? Se vocês quiserem, eu com o Rodrigo a gente faz um vídeo só explicando as melhores estratégias pra batalha. Ou se não quiserem também, uhum. depois a gente faz. De qualquer forma, não se esqueça de se inscrever no canal, né? E deixar seu like no vídeo que já vai ajudar, já vai ajudar a série. Sim, muito. Enfim, aqui vamos ter uma batalha com um bugcatcher. Sempre eles, né? E sabe que são os que a gente mais encontra. Enfim, nossa, eu não queria que a gente. Ah, não, ainda bem a gente não foi. Não ficou com... envenenado. Já estamos level né, 22. Enfim, nossa, já vamos ter uma batalha aqui. Mas esse cara se deu pra que tipo planta. Vamos ganhar mais de. Nossa, um totodio. Vou Trocar por um também, né? Não, não vai rolar. O teu time também é 6 aí? Sim, igual em todos os pokémons. Enfim, sobrou é o meu charmelho. Droga, acho que eu provavelmente vou perder aqui. Eita, não, eu consegui. Ah, mas só vou. Já vou perder já. Pronto. Enfim galera, eu acho que eu vou dar uma farmada nos meus pokémons Quando eu terminar eu volto aqui Voltando aqui galera, já dei uma farmada básica aqui Consegui upar um pouquinho os pokémons Agora vamos ter que tentar de novo que batalhar, né? Eu vou trocar de pokémon porque obviamente esses Shinx aqui não vai dar conta Apesar do Shinx ser meu pokémon Do tipo elétrico favorito Galera, eu tô um pouquinho quieto aqui, é porque eu tô meio ocupado, sabe? Mas, qualquer coisa, eu tô por aqui. Exato. Esses pokémons meus eu vou formar em off. Pelo menos eu vou deixar eles de no level 15 agora, né? Tentar, pelo menos. Ai, aqui não tem nada demais, né? Ali não vai ter nenhum item. fugir aqui. E aqui, quando você chega perto, você tem que fugir, porque os combis vão estar lhe atacando. E lá, vamos ter aqui mais uma batalha. E eu tô fazendo essas trocas aqui, justamente para me ganhar um pouquinho de XP, já. Ó, já subiu mais um live no Shinx, só trocando. E o povo que é cheio desse Pokémon. Já que ele é o que mais aparece aqui Principalmente se você estiver jogando E tiver seguido aquela regra lá que eu falei No primeiro episódio de ter deixado de noite Já que ele é um Pokémon noturno hum. Aqui mais um Ultra Ball Segunda já nesse episódio Pô, velho, é fácil demais pegar Ultra Ball aí Exato Aqui vamos ter um Bug Daquela batalha Daquela batalhada então, Esse episódio vai ter muita luta Cara, os bug são extremamente enjoados. Sim Então pessoal, se vocês quiserem A gente corta as batalhas Ou vocês querem que a gente deixe elas Só que desse jeito que a gente tá fazendo Só deixando elas rápidas Qualquer coisa é vocês avisarem aí Eu estou usando a voz de normal. Ali já vai ter outra dessas Pokébolas secretas. Que vai ser outro Trabol. Tá muito fácil já um Trabol aqui nesse jogo. Minha voz está um pouco rouca, porque eu tô meio gripado. Então, desculpa essa voz assim. Mas não tá interferindo tanto do detonado. Aqui, é essa menina aqui vai nos dar alguma coisa? Opa, viria tão sem querer aqui! Não, não vou dizer que os 6 é que aquela menina lá que falou que nos avisou sobre as combis e basicamente elas invadiram a cidade tão tranquila As pessoas fora delas, what the fuck! Basicamente, um Pokémon. Do tamanho da sua mão, mais ou menos, tá impedindo pessoas de saírem da nessa... das suas casas. Por que, que eles não usam só um lança-chamas aí, alguma coisa assim, matando logo todos eles? Afinal, ninguém gosta de Pokémon tipo inseto também. Tá para até a loja o centro... e o Pokéstop, já como assim? E o Centro Pokémon. Mas a é de recuperar os nossos. Aí agora ela foi lá voltar pra floresta pra ver se dá pra, ela, pra ela tentar descobrir o que foi que aconteceu. Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Nós já gravamos demais. Como vocês podem ver, já foram 18 minutos. De... Mas com o farm, eu acho que vai diminuir então, uns 12. Então é isso, galera. Fiquem bem. Deixem o like no vídeo, se inscrevam. E adeus.